Tem limite de gasto com combustível do veículo do candidato? Não, não tem limite. Na verdade, esta não é uma despesa considerada de campanha. É considerada uma despesa de natureza pessoal do candidato. E, portanto, não pode ser paga com recursos de campanha, nem de pessoas físicas que doaram para a campanha, nem fundo partidário e nem FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa despesa deve ser paga com recursos do candidato, mas não entram em sua prestação de contas e, portanto, não entram em qualquer limite ou vedação de gastos. Apenas não podem ser pagas com recursos da campanha. Um abraço, inscreva-se no nosso canal, dê um like se você gostou do áudio ou do vídeo. Um beijo e até o próximo!